Olá vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix podcast ou em pauta e hoje a gente vai falar das eleições, né? Que já começa a dar a sua movimentação, pré-candidatura, candidatura. E lembrando, daqui 65 dias nós já temos vamos saber quem vai para o segundo turno, quem não vai, quem já marcou o seu espaço ou não. Mas hoje, ainda faltando 65 dias para a, as nossas eleições. Em Santa Catarina, vamos falar de Santa Catarina nós estamos com o ex-governador por duas vezes governador de Santa Catarina, João Raimundo Colombo Lagiano, vai para o Senado, é candidato estamos também com o governo de Santa Catarina, candidato, claro Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis aqui do meu lado o ex-prefeito de Mafra o Eto Bielek deputado estadual, candidato também temos o candidato a deputado federal Mafrense, Adil Sabat, e estamos com o vice-governador candidato, que o Heron Jordânio, fazendo parte desta mesa. Como é que a gente vai é, desse bate-papo nosso nesse nosso podcast? Vou passar a palavra já com quem tem uma experiência maior dentro. Da política catarinense E da política catarinense também Já esteve lá em Brasília, sabe como é que é aqueles corredores Como é que a coisa ferve lá E até pergunto já Se é melhor Trabalhar no bastidor Ou naquelas Lentes lá que aparece De tudo e mais um pouco E não deve ser fácil Muito bem-vindo João Raimundo Colombo Que bom te reencontrar, um prazer muito grande Um abraço a todos e né, saudar aqui o nosso o próximo governador, o Jean, o vice-governador Eron, o Elton, o Adilson e todos que nos ouvem, é a alegria de estar aqui. Eu acho que o importante é trabalhar, né? Às vezes o trabalho é que é, tem que aparecer. E Brasília é um desafio para todos nós, né? E nós de Santa Catarina temos, assim, a alegria de ver essa disposição do Jean e essa competência para fazer a nossa cidade melhorar cada vez mais. Eu acho que em Brasília nós temos os grandes desafios, importantes desafios o Brasil precisa e ele está amadurecendo muito rápido para vencer esses desafios, desafios e melhorar cada vez mais, e aí o Congresso Nacional tem um dever, uma missão muito importante né? e nós temos que trabalhar para alcançar os objetivos e construir sempre essa sintonia com a população Já foi falado, já foi passada a bola candidato a Senado a senador, então Raimundo é Colombo. claro que vamos falar também deste governo de Santa Catarina nessa candidatura já Loureiro, conta para nós, seja bem-vindo. Bom, prazer estar com vocês aqui, quero trazer um abraço a todos os meus companheiros de jornada aí. Irmão Giordani é um pré-candidato a vice-governador que vem nos auxiliando muito, caminhando ao lado. Ele que conhece muito a estrutura do Estado, é, conhece a geografia de Santa Catarina, a economia, a experiência de Raimundo Colombo, que nos ajuda, nos dá as dicas necessárias, quem já passou pelo governo do Estado que teve um trabalho exitoso, e dos nossos pré-candidatos, né? o Wellington aqui, nosso ex-prefeito, pelo trabalho que já fez no município, também como secretário regional, presidente do Badesc, ele traz muita experiência e uma viabilidade eleitoral para a região. E o Adilson Sabat, que é do meu partido, pré-candidato a deputado federal, foi vereador. Com esse time aqui, a gente caminhou em Mafra e vem caminhando na região. A nossa campanha... Ela definiu a coligação de maneira antecipada, União Brasil, PSD e Patriota. Isso permitiu que por três meses nós pudéssemos já estar dialogando com a população. Ao invés de estar um dia brigando com o um partido, outro dia amando o mesmo partido, outro dia brigando com o mesmo partido, a gente definiu quais eram os partidos que iam trabalhar e começou a discutir com o povo. Né? quais eram as demandas, o que precisa ser feito. Então, é uma campanha muito propositiva, uma campanha de ideias, mas uma campanha de renovação. né? É, pela primeira vez, a gente vê aquela cadeira de governador vazia, sem comando, um estado à deriva, e nós não podemos mais aceitar isso. Crises como a gente está enfrentando na saúde, o estado caótico das nossas rodovias, né? Ah, hoje nós temos um apagão de mão de obra qualificada, o Estado não se posiciona no que tem que fazer. Então, por mais que nós temos um Estado muito produtivo, um Estado que a própria população faz esse Estado se reerguer em qualquer crise, quando o poder público, o governo, está junto, isso acontece de maneira muito mais intensa. E o governo não vem vendo esses desafios. Hoje nós temos uma crise de liderança, e nós precisamos de alguém para liderar esse processo. Eu, como prefeito, enfrentei desafios difíceis. né? Sei como me posicionar, Sei que é aquele que tem que acordar cedo, trabalhar muito, dormir tarde, estar tá à frente dos problemas, buscar solução, e é assim que a gente quer fazer em Santa Catarina. Então já vamos conversar com também pré-candidato, a vice-governador, Eron Diordani, nessa caminhada para aquela casa legal que é o Palácio da Agronômica. Meus cumprimentos à Mafra, a todo o Planalto Norte, da mesma forma aos meus companheiros de jornada. O nosso próximo governador do estado, Jean Loureiro, o futuro governador, senador Raimundo Colombo, do mesmo modo Adilson e o Hélito, que são cepas aqui da terra, que se dispõem agora a representar essa cidade, essa região. E é um prazer retornar à Mafra, ao Planalto Norte, para é, conviver com essa nova realidade, uma vez que essa região está tendo uma franca expansão, sobretudo nas questões de. de Desenvolvimento industrial, econômico e que o governo do estado vai precisar ser muito parceiro né, e conhecer essas demandas, conhecer a necessidade da região de perto é o que a gente tem feito no decorrer desses últimos 60 dias em todo o estado e não seria diferente aqui no Planalto Norte e Mafra porque essa região vai precisar, além de representatividade local e aqui muito bem é, colocados os nomes à disposição do Wellington, a deputada estadual e do Adilson, a federal, vai precisar do braço forte do governo, do Estado, para auxiliar nesse processo de desenvolvimento, porque é uma, é uma região que há muito tempo espera isso. E nós temos um olhar e um carinho todo especial ao Planalto, à Mafra, e, e estamos aqui assumindo um compromisso de não deixar faltar esse atendimento, essa atenção por parte do governo do Estado ansioso para falar, é o Roberto Bielek, mas eu vou esperar, para deixar aumentar mais a nossa audiência. Adilson Vap, pré-candidato a deputado federal, conta para nós como é que é esse desafio, essa caminhada aí. Dia 2 está chegando. Está chegando e cumprimentar todos e dizer da, que foi me colocado esse desafio de ser candidato a deputado federal, pelo nosso amigo... Jean Loureiro, e dizer que é uma satisfação enorme poder representar a toda a população do Planalto Norte. Sabemos que hoje nós não temos deputado federal, não temos estadual, somos 264 mil votos na região e estamos abandonados. Todo, todo mundo sabe das dificuldades que nós temos quanto às nossas estradas, saúde principalmente na questão materno-infantil, né, na, na pediatria e, e tantas outras necessidades da região. Então, é importante termos a voz do deputado federal em Brasília, o né, local, o Adilson é de Mafra, é da região, vai estar caminhando eleito, é, representando toda a região e não é diferente assim é, o pessoal do planalto norte tem que se conscientizar de que tem que eleger um representante federal e um estadual da região é esse o meu apelo para que se conscientize de que precisamos de representação estadual e federal pelo planalto norte na representação estadual Estamos aqui com o pré-candidato Elito Roberto Bielek E foi falado aqui é, 264 mil votos Para 295 municípios Não dá para percorrer tudo isso, né? O próprio ex-governador João Raimundo Colombo Acho que não, não conseguiu percorrer tudo isso Com certeza, sim, né? O que, que podemos é, falar Desses 264 mil votos? Que trabalho já está sendo feito Eu sei que disposição você tem ah, Em pauta O podcast um prazer imenso estar aqui No Rio Mafra Mix né, Canal que, de comunicação Da população mafrense Do Planalto Norte Catarinense E do Paraná O Norte do Paraná Onde somos todos da mesma terra Somos do, filhos do mesmo torrão Temos as mesmas necessidades esse canal aqui, quero dar os parabéns né, Márcio, não só para você que está fazendo essa interlocução aqui com essas grandes lideranças, mas também a toda a equipe do Rio Mafra. Mix. É uma, uma honra e uma satisfação poder estar ao lado das maiores e das grandes lideranças que estão por vir e da maior liderança aqui da nossa região, de Santa Catarina, que é o nosso conterrâneo, né? posso dizer assim, recebendo o título de cidadão honorário da nossa cidade de Mafra, e conterrâneo do Planalto Norte, por assim ser, Raimundo Colombo É nosso ex-governador, sempre governador da nossa terra Que nos ajudou muito, que nos deu referência por falta de uma liderança é, Há mais de décadas da nossa região do Planalto Norte Mas ele sempre teve os olhos voltados para a nossa terra, para a nossa gente E assim nós o consideramos, governador Raimundo Colombo e será o próximo senador da República, com a ajuda de todos, de todos nós que aqui estamos, e de todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, esse é um apelo da nossa população. É, este time em que o Raimundo Colombo hoje sim está, que é o time do Jean Loureiro, um exemplo de administração pública, prefeito da capital por duas vezes, assim como aconteceu em Máfia, que tabus o paradigmas existentes na capital e transformou a capital que a capital mais linda do, do Brasil foi o responsável por grandes transformações que ele mesmo fala e que nós sabemos e é por isso que está ao seu lado um grande líder com grande conhecimento, um amigo pessoal aqui de Mafra que esteve nas nossas festas, na festa do centenário, não só ele, mas a sua família toda. O Heron Jordiano trouxe E também é um grande amigo Que eu referendo Em todos os quesitos Está presente aqui na nossa região também Sempre esteve E sempre homenageou Esse que vos fala que é o Wellington, Quando ele foi secretário de Estado da Casa Civil E quando esteve à frente da Assembleia Legislativa Muitas coisas aconteceram Porque nós temos estes grandes companheiros E agora por que não Nós não ajudar Fazer com que tenhamos de novo aqui em Mafra e região uma grande vitória para esses líderes porque teremos um grande acesso e a região Mafra, né, o Planalto Norte o norte do estado catarinense com uma representação na Assembleia Legislativa né. o anseio da população assim como falou o, o pré-candidato Adil Sabat o anseio da população do Planalto Norte há décadas não tendo um líder a conversa é uma só o gripo é um só. Nós queremos e precisamos de um representante no Planalto Norte Catarinense. E esse representante tem que estar preparado. Ele tem que ter trabalho desenvolvido, mostrado, comprovado. Tem que ter passado por vários setores do governo do Estado com o aval de um grande governo que foi o governo do Raimundo Colombo. Né, que desde já não me canso de agradecer, me colocou no primeiro escalão do seu governo como, como diretor-presidente da maior instituição financeira do governo do Estado. Confiou em Mafra, confiou no Planalto Norte e nos colocou aí uma capitalização, é, capitalizar o um, um nome em uma grande parte do Estado de Santa Catarina, talvez não uns 295 municípios, mas quase, quase que isso. Né? Então, hoje... Essa liderança para o Planalto Norte, eu acredito que eu estou preparado E me coloco à disposição, já me coloquei à disposição como para ser candidato na nossa, na nossa convenção E hoje aqui eu venho falar com o Planalto Norte, né, através deste meio de comunicação Dizendo que o anseio da população mafrense, do Planalto Norte catarinense é um só e eu estou à disposição de vocês para enfrentar mais esse desafio e sermos vitoriosos. Eu não tenho dúvida disso. Vamos aproveitar, né? Vamos é, pegar essa experiência aqui para aproveitarmos também. E eu pergunto o seguinte, Raimundo Colombo. É, falamos em 295 municípios, ah, já preparo para acompanhar, mas hoje tem uma ferramenta muito grande, que é o Mensageiro, que é o nosso WhatsApp, É né, que o senhor está aproveitando também esse momento. E mais outro detalhe, curiosidade, se passar como duas vezes no governo para a experiência do JEC com 33 anos da política, duas vezes prefeito de Florianópolis, como é que é isso? Você papo ali. É, a questão das redes sociais, Márcio, ela traz realmente um, uma agilidade democrática, né? um poder de participação de todos, muito intensamente, há uma grande transformação. Na, na humanidade, né? no, no, com, esse, com essa nova tecnologia Eu costumo dizer que a gente aprendeu na escola Que o corpo humano é composto de três partes né, Cabeça, tronco e membros E agora entrou a quarta parte Que é o telefone celular e o WhatsApp E todos os elementos que ali estão disponíveis Então a gente também tem que se modernizar Aproveitar o que é útil né, E rejeitar aquilo que é desonesto Que muitos usam para destruir né? as pessoas Da nossa parte nós temos usado para contribuir o Jean é uma pessoa que não precisa de conselho, ele tem maturidade, conhecimento, preparo, experiência, né? Mas a, a gente conta as histórias que a gente viveu, né? E procura trocar informações, a, a amizade nos permite... É fazer com que a gente possa somar as forças e cada um aprender com o outro, né? E o Heron também, embora jovem, traz realmente bastante experiência administrativa. Eu acho que isso é muito salutar, é muito positivo, né? E essa harmonia, esse desejo de construir essa ação de fazer juntos, né? Eu acho que ela é boa para Santa Catarina. A gente sempre aprende, né? a cada episódio, a cada enfrentamento, a cada desafio, a gente cresce, a gente se torna uma pessoa melhor. Mas para nós a experiência ela fica a serviço do futuro. né A gente é realmente quer usar tudo que aprendeu para ajudar as pessoas nos desafios que nós temos pela frente. E essa troca de experiência sempre é positiva. Agora, eu acho que um dos maiores desafios de um homem público em Santa Catarina é governar Florianópolis. É né? uma cidade muito complexa, muito desafiadora, e o Jean realmente fez um grande trabalho. Aliás, eu acho que o cargo de prefeito, né, Wellington, ele dá realmente uma maturidade muito grande. Eu fui três vezes prefeito de Lares. E foi os momentos mais importantes Porque o cargo de prefeito ele é muito próximo das pessoas É um olhar, é uma lágrima, é um sonho É um abraço, é uma decepção É uma tristeza, é uma alegria É uma vitória Isso tudo a gente participa junto As grandes questões a gente não aprende nos livros A gente aprende no olhar de uma pessoa No abraço que você recebe, que você dá Eu acho que isso é o que faz a gente crescer É claro que a gente precisa estar preparado Para aproveitar essas oportunidades Jean, 65 dias é muito a pouco? Olha, nós tivemos uma vantagem, como falei, né? Nós tivemos uma pré-campanha antecipada. É, primeiro um entrosamento na nossa chapa muito intenso, quando os outros ainda estão descobrindo quem vai ser os seus colegas de chapa, ainda estão brigando pra, pelos espaços. Tivemos uma pré-campanha é, por mais de 60 dias, essa pré-campanha nos permitiu conhecer as demandas de cada região. Então nós temos um plano de governo que foi discutido com as comunidades discutido com a população com setores da sociedade com o setor empresarial com estudantes lideranças comunitárias esse plano de governo não é mero documento que um professor faz na sua sala fechado e o candidato publica ele ouviu muito nós visitamos as nossas universidades visitamos as redes hospitalar de Santa Catarina vimos os estados das nossas escolas percebemos as deficiências que o estado tem e acredito que esse tempo que nós temos ainda é um tempo razoável para nós, que já debatemos com a sociedade, de poder apresentar a nossa proposta e permitir que possam fazer a melhor escolha. Essa escolha ela é feita com comparação. Né? Bom, eu quero manter a saúde do jeito que está, uma saúde que está vivendo na UTI, com mais de 100 mil pessoas aguardando uma cirurgia letiva. Né? é uma saúde que não tem nem leito pediátrico para atender as crianças que estão morrendo por falta de leito? Ou quer uma saúde que possa pensar diferente, com capacidade técnica, com busca de mutirões, com valores atrativos para melhorar a saúde, com a construção de novos hospitais aguardados há muito tempo, com especialidades em todas as regiões? Você pode decidir ficar do jeito que está, ou a nossa proposta é fazer algo diferente e renovar. Né? Você quer uma educação com as mais de 1.100 escolas onde quase 900 não tiveram nenhuma intervenção nos últimos quatro anos, ou quer uma como eu fiz em Florianópolis, que as 117 unidades foram totalmente reformadas e empregadas. Você quer uma um Estado que não se preocupe em qualificar mão de obra, como o atual, e isso gera um grande número de desempregos, apesar da falta de mão de obra, ou quer um Estado que qualifica muito, que treina, que subsidia as empresas, como eu fiz em Florianópolis, que se transformou, transformou na cidade que mais gerou empregos em Santa Catarina. Acho que esses 60 e poucos dias vai permitir que a população possa perceber isso. O programa eleitoral de TV e rádio vai permitir chegar essa informação de maneira mais detalhada às pessoas. Felizmente, nós somos a coligação com o maior tempo de TV. Isso vai nos dar uma vantagem competitiva. Então, esses 60 e poucos dias que faltam são dias promissores. De muito trabalho, como a gente sempre fez, de acordar cedo, trabalhar muito, dormir tarde conversar com as pessoas, apresentar as propostas e levar a melhor proposta dos catarinenses. Né? Uma proposta de um governo que possa liderar um processo, comandar efetivamente, que não deixe chegar a crise, mas se a crise chegar, possa liderar para modificar esse quadro de maneira muito rápida. Hoje a gente vê um governo omisso, e muitas vezes, e esse governo omisso, quem paga é toda a sociedade. Então nós não podemos mais caminhar nas nossas estradas do jeito que está e achar que tudo está normal. Nós temos que nos indignar Um governador tem que se indignar Um governador tem que estar do lado do presidente Cobrando para que as coisas aconteçam O que, que aconteceu com o governo atual? O governador Moisés Foi eleito na carona Da eleição do Bolsonaro Todos sabem disso, votaram um número A maioria das pessoas nem conheciam Botaram 17 ali sem saber que estavam votando Bom, quando a gente pensou Agora chegou a veio de Santa Catarina elegeu um governador do partido do presidente No primeiro mês ele dá uma entrevista na Veja, na Folha de São Paulo, detonando o presidente Bolsonaro. Fechou todas as portas do, portas do governo do estado. Em quatro anos, não tem um governador que nunca despachou com o presidente da república. Santa Catarina perdeu muito com isso. Quando que ele foi lá discutir a melhoria de uma BR? Quando que ele foi lá discutir um avanço em programas do governo federal para o nosso estado? Não conseguiu discutir. Nós não, nós queremos trabalhar do lado do governo Bolsonaro, nós queremos que o presidente possa nos ajudar de Santa Catarina, nós queremos ser parceiros do governo federal, mas queremos cobrar também para que as coisas aconteçam no nosso Estado. Daí sim, daí nós vamos ter uma liderança comandante Santa Catarina. Você comentou, inclusive, estradas. E o agronegócio catarinense? O agronegócio ele tem algumas características fundamentais. A primeira delas é a infraestrutura. Então as estradas são fundamentais, porque é pelas estradas que chegam os insumos e que escoa a produção até os nossos portos, no caso daquelas que são exportadas ou transferidas para estados mais distantes. Esse é um, um dos principais problemas que vem encarecendo o produto e baixando a competitividade do nosso agronegócio. O segundo deles é a falta de qualidade da energia. Energia elétrica que chega, né? Hoje nós não conseguimos ter energia trifásica. Né? 100% daqueles que necessitam de energia trifásica, apenas 30% é atendido. Quando aqui no Paraná a gente vê um programa o Paraná trifásico que atendeu completamente a região Santa Catarina ficou para trás. Tem uma empresa como a Celeste que não cumpriu sua função social nesses últimos quatro anos, vem diminuindo investimentos e deixando de lado aquele que ele precisaria atender, que é o povo quando está atendendo muito mais aqueles que são acionistas da empresa, estão mais preocupados com o lucro para o acionista do que atender a população. Hoje nós temos um Estado que vem cobrando a nota fiscal eletrônica e não dá uma condição de rede para poder ter a internet rural atendendo o pequeno produtor. Então a gente vê um problema sério nisso. E até mesmo a questão da segurança rural. Né? É, hoje, é, no, muitos produtos, aí pelo alto custo, defensivos agrícolas, que têm alto valor agregado, né, vem acontecendo problemas, não se tem uma estrutura de controle de atendimento à segurança do agricultor. Então vejo que a nossa assistência precisa melhorar, e IPAGRE é um órgão muito estruturado, mas que precisa ter suporte, e a gente quer trabalhar para que o agronegócio tenha essa condição de atendimento de maneira completa em Santa Catarina. Na sua experiência como governador, agora, claro, pré-candidato ao Senado, João Alimão, qual é a carência de Santa Catarina? Existe uma região? É, nós temos um, regiões que são super desenvolvidas, né? E outras que ainda têm desafios pela frente. Elas, não, elas têm, têm, têm, têm diferenças, né? Mas o, o Estado como um todo é um Estado que se desenvolveu muito, né? Os nossos indicadores são os melhores há muitos anos, né? Então nós temos a melhor taxa de emprego, mas o GIA aponta como um desafio muito importante qualificar a mão de obra, esse é um desafio importante, né? o mundo novo das tecnologias precisa, O um emprego para o jovem, o um emprego para a mulher, ele tem que ter uma atenção muito especial eu acho que uma coisa que precisa ser corrigida é dar competitividade ao Estado né? e esses aumentos de impostos que foram feitos aqui em Santa Catarina tiraram um pouco dessa competitividade e acabaram beneficiando Estados que é, praticaram isso né? então nós temos hoje o agronegócio você colocou bem, é um setor que puxa a economia de Santa Catarina então é para eles que a gente tem que dar atenção maior porque onde passava 10 caminhões por hora, hoje passa 30, 40 porque a produtividade aumentou a produção aumentou, nós somos importadores de grãos, né? Para transformar em proteína animal. Então nós precisamos muito aumentar pela produtividade e também por novas áreas, abertura de novas áreas, para que a gente não fique com essa dependência, porque senão o custo de, de, de frete, o custo de produção acaba inviabilizando o setor industrial. né? E isso é uma coisa que desafia para o futuro, porque nós seguramos isso com dois mecanismos. Um é a parte sanitária, porque era o único estado livre de febre aftosa sem vacinação. Agora outros estados estão chegando nesse estágio. E o segundo, uma forte linha de incentivos fiscais que foram praticados. Agora, a infraestrutura hoje é um bloqueio, é, é um elemento de dificuldade. Então, se esse é o setor que vai continuar crescendo e o mundo mostra que vai precisar comprar muita comida do Brasil, nós temos que realmente dar prioridade à infraestrutura desses, dessas regiões, que são as que mais vão crescer e foram que aquelas que ao longo do tempo ficaram mais debilitadas. Então o setor metal mecânico hoje, que foi um protagonista importante, ele vai diminuir a, a, a o crescimento dele, né? mesmo o setor têxtil, também já aconteceu por isso o próprio setor de turismo está em fase de deslocamento e aí você vai identificando cada região e a região que vai desafiar mais é a região do agronegócio Nosso podcast está chegando ao seu final, você que está nos acompanhando, tem o seu título de leitor que é né, realmente a sua grande defesa, o seu poder na, na urna, no dia 2 principalmente, teremos o segundo turno e aí já pode ter a sua análise na nossa conversa com os pré-candidatos, candidatos ao governo de Santa Catarina, a deputado federal, a deputada estadual, que está aqui o velho do lado, e também ao Senado, nossos representantes catarinense. Portanto, nesse rápido bate-papo no nosso podcast, já dá para ter uma análise, teremos outras oportunidades com toda certeza, mas a oportunidade maior é no dia 2, onde você tem o poder. Então, muito obrigado ao. Jean, obrigado também ao seu vice, o Heron, obrigado ao candidato a deputado, pré-candidato, deputado federal, Adil eh, Sabat, o Ed Belec, pré-candidato a deputado estadual, e uma boa sorte lá no Senado, na sua candidatura, João Raimundo Colombo. Palavra com vocês. Bom, quero finalizar agradecendo a oportunidade, o carinho que Mafra e todo o Planalto do Norte vem nos recebendo. Nós continuamos o roteiro né, por mais alguns dias, aí, visitando, identificando demandas, buscando cada vez mais ter oportunidade de apresentar as melhores soluções. Então, que Deus abençoe a todos, muito obrigado e muito sucesso e vamos rumo à vitória. Do mesmo modo, agradeço a oportunidade, é um prazer estar na companhia desses gigantes da política catarinense, o Estado estará muito bem representado com a experiência e a capacidade do Raimundo Colombo, que vai fazer uma defesa intransigente de Santa Catarina em Brasília, e do mesmo modo, na presença do qualificado já demonstrado e comprovado prefeito de Florianópolis, que agora vai implantar esse ritmo, essa energia e a velocidade na, na, nas ações em toda a Santa Catarina. Estamos oferecendo ao eleitor a condição de olhar para a frente, numa mudança com segurança, para não permanecer nos erros do presente. Então, obrigado pela oportunidade. Uma vez, mais uma vez, um abraço a todos de Mafra. Estamos encerrando, mas a palavra está aberta, por gentileza. Só... Agradecer a oportunidade, Márcio, e dizer que o Planalto Norte tem a oportunidade. Tem os candidatos. Então, que coloque a mão no coração e vote pelo Planalto Norte, né? É, escolha os candidatos do Planalto Norte, tanto a federal como a estadual, e, e que possamos ter representação no Senado, no governo do Estado, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. É, pessoas do bem, pessoas da região, pessoas que pensam pela região. Bueno, vamos deixar a palavra final né, para a voz da experiência. Boa sorte nessa caminhada, na chegada de uma cadeira na Alesc. Obrigado, Márcio. Né, obrigado novamente pela oportunidade de estarmos aqui no podcast, em, no em pauta do Rio Mafra Mix. É, agradecer aos companheiros é, que aqui estão, e que sempre prestigiam a nossa cidade, a nossa região, Raimundo Colombo, Jean Loureiro e a Ueron Dizer Sim. a vocês que começa-se um, uma nova etapa, e a etapa agora nós temos que focalizar. Né? É, nós, da política, estamos é, decididos, né? o Wellington está decidido a, a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, é, pelo Planalto Norte Catarinense, e isso nós sabemos do anseio da nossa região, mais uma vez, é, falando assim, é, com o conhecimento, com a experiência, com o trabalho comprovado, Entra. eu quero colocar o Planalto Norte no, novamente em destaque no cenário catarinense. Né, meu? Muito obrigado e vamos lá. Juntos, rumo à vitória. Para encerrarmos, João Raimundo Colombo, por gentileza. impressa um pouquinho da sua experiência para nós, né? O oh, Ô, Márcio, a experiência, ela vem do coração, né? A alma de você querer ajudar as pessoas, de estar à disposição para servir. E esse é o espírito de todos nós aqui, né? É do Jean, é do Heron, é do Adilson, é do Hérito, é o meu e é o teu também. E é o de todos que nos ouvem, né? Quando as pessoas do bem se reúnem, o bem acontece, né? E a gente consegue cumprir o dever da gente. Então, olha, um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, podem acreditar, nós estamos dando o melhor e o máximo de nós para cumprir essa missão que a gente considera muito importante. O Jean é o nosso líder na caminhada, é a missão mais importante mas todos nós queremos ajudar, é importante que eu e o Adil estejamos lá em Brasília, no, no Congresso Nacional para ajudar nessa, nessa, nesses grandes desafios nessa grande transformação o Wellington na Assembleia Legislativa o Erongião o Jean lá e você cumprindo o seu dever né, de comunicar as pessoas de prestar esse serviço de utilidade pública que é informar, debater trazer essas grandes questões para que cada um possa de se avaliar. o nosso patrão é o povo cabe a cada um de, deles mostrar o que querem e ensinar a gente, por qual caminho a gente deve seguir, mas nós temos as nossas convicções e com elas né, nós estamos caminhando até o dia da eleição, se colocando à disposição da sociedade catarinense para fazer o melhor por Santa Catarina e pelo Brasil forte abraço a todos o recado dado, hein? o patrão é o povo você é o patrão, então cuida da sua prioridade que é o seu título de eleitor para o dia 2 você ser o patrão com toda a certeza nosso podcast fica por aqui, a gente retorna com muito mais conversa descontraída como essa, sempre aqui nas lentes do Rio Mafra Mix. Até lá!